E aí, é, de novo, nisso, daqui, né? <risos> Bem, como eu tinha falado no episódio anterior a este, eu não tenho muito o que fazer nesse episódio, porque eu não tenho sinal de rádio, então não tenho nada de novo pra fazer. Aquilo ali foi no último vídeo, se você não viu, vai lá ver, tá no meu canal. É só clicar na porra do, do ícone do canal ali, você vai ver o vídeo, tá ligado? E hoje a gente vai dar uma explorada Tentar pegar o máximo de recurso possível Nesse mundo aqui e ver o que e, e sei lá, explorar Olha isso aqui, gigantesco Eu só não quero ir pra lá porque eu tô com medo de ir pra lá Porque essa nave é muito estranha tá pegando fogo Parece que vai explodir de qualquer hora véio. Bem, vamos lá, né, meu irmão Uau Ah, é, começou os barulhos estranhos Tá, vamos pra cá primeiro Vamos dar uma explorada aqui Primeiro aqui tem um recurso Esse provavelmente vai ser um vídeo bem curto do do jogo de do, da série vai ser um dos vídeos mais curtos da série porque não tem muito o que fazer Opa, a caixa ah isso aqui é a cápsula de sobrevivência cara que nós veio na última vez aí olha coisa bonita Quebrada, fudido tudo morto que porra é aquela barra é coisa portada de veículo ai ai Emergency. quantum in the Aurora's reactor reach state minus Eu falei que essa porra ia explodir, Não Sabia que ia mesmo. 6 5 4 3 Puta que pariu. Eu tô surdo! Traz gente radiação? Pera, não. Tem radiação agora nessa porra? Pra gente de radiação... Dois fibras do chumbo, tem chumbo? Bahia é de veículo, barra de tânio, libificante e de energia Solta Ah vai tomar <risos> Parece um cavalo sinal de rádio <risos> This is Officer Keenan 19 The captain is gone I have assumed the command The last thing the captain did was give me coordinates for dry land Regroup 1.5 km south of the Stay together and good luck. This message will now repeat. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Ok. vamos. Eu... Ali ele tá lá não. Mas tá muito longe! Ele tá 300 metros debaixo da água. Vamos ver na minha barrinha de veículos portátil, vamos ver. Veículo, um veículo, não consigo fazer, é isso mesmo que você tá me falando? Eu fiz isso aqui à toa. Olha lá. Nossa, o que tá acontecendo nesse vídeo? Véio? Primeiro que ele explodiu, depois nós fez uma baia portátil de veículos que não serve pra merda nenhuma. E agora tem um treco... Que é pra gente que tá muito longe e fica 300 metros debaixo d'água. Sendo que... É, quando nós ficamos 100 metros debaixo d'água... Ele usa mais oxigênio. Ou seja, ele respira mais. 300 metros é só uma merda. Eu vou perder meu oxigênio em dois segundos. bem. Como eu falei que esse episódio ia ser bem curtinho. E é... Tipo... E yeah, é, vai ser curto. Então vai acabar por aqui. Só para deixar um mistério do... Do que vai acontecer ali. E... Da aurora... E de, de, a gente, se a gente vai conseguir o CMOS, que é aquele coisinha ali que dá pra fazer na baia portar de veículos. Bem, então é isso galera, eu espero que vocês gostem, gostem. Eu espero que vocês... Ah, foda-se vocês. Bem, dá o um like, compartilha, ativa o sininho, faz tudo essas poucas, que você sabe o que é pra fazer. Tá ligado? Espero vocês na próxima que a gente vai descobrir tudo o que tá acontecendo aqui. Espero que sim. É... Acho que é isso só mesmo. E só um aviso aqui, se esse vídeo não sair domingo, foi mal. É porque eu não tive, realmente não tive tempo para fazer, para editar esse vídeo. <risos>